Cuidar do recém-nascido é plantar a boa semente para a saúde no futuro. Problemas na assistência ao nascimento e, em especial, a abordagem adequada do prematuro pode reduzir a mortalidade infantil, as complicações neurológicas na infância e prevenir doenças crônicas na vida adulta, como diabetes, hipertensão arterial e infarto. Quando uma criança nasce sem que se saiba sua idade gestacional, ela pode estar correndo sérios riscos. No Brasil, ocorrem 3 milhões de nascimentos ao ano e 55% deles não fizeram o exame de ultrassom para datar a gravidez. Sem a informação da idade gestacional, um bebê prematuro pode passar despercebido. Na ausência da informação sobre a cronologia da gravidez, a sobrevivência e os cuidados especiais podem ser negligenciados. Motivados pelo Desafio da Redução da Mortalidade Infantil no Mundo, um grupo multidisciplinar de pesquisadores da UFMG elaboraram um projeto para o desenvolvimento de uma nova tecnologia para a datação da gravidez. O único projeto brasileiro selecionado na 14ª rodada do Grand Charles Exploration da Fundação Bill e Melinda Gates. O projeto recebeu financiamento internacional de 100 mil. Dólares. As pesquisas começaram em maio de 2015 nos laboratórios da Universidade Federal de Minas Gerais. O auxílio complementar FAPEMIG, iniciado em outubro de 2015, cobriu parte dos custos até outubro de 2017. Fazer parte da rede mundial Grand Charities Exploration mostrou que boas ideias podem vir do Brasil. Os primeiros testes clínicos para estimar a idade estacional de um recém-nascido através da resposta à sua pele à luz tiveram 12 meses de duração, com resultados promissores. O grupo foi selecionado para receber mentoria internacional do consórcio MIT-SKITEM para o desenvolvimento de uma tecnologia de interesse mundial. Trocas de experiências com equipes internacionais aconteceram a cada encontro mundial da Fundação Bill e Melinda Gates. A patente da metodologia Dispositivo e Usos foi depositada em novembro de 2016. Aprimoramentos foram progressivamente introduzidos em três versões do dispositivo. Interesse internacional do produto, que tem o potencial de identificar crianças que nasceram prematuras, colocou o grupo em destaque em eventos internacionais, com participação no 3 Fórum Global de Dispositivos Médicos da Organização Mundial de Saúde. A segunda onda de estudos clínicos encontra-se em curso, avaliando uma possível influência da cor da pele na predição da idade estacional. A parceria de PAIGO pode ser o caminho para os testes na África. A publicação internacional da metodologia e seus resultados consolidou o embasamento científico do novo método de determinação da idade estacional. Os resultados apontam uma solução capaz de reduzir o erro das técnicas atuais de identificação dos bebês prematuros. Para a próxima etapa, aproximação com o setor produtivo, com focos na necessidade do usuário e na escalabilidade, são as metas atuais. O apoio do governo brasileiro será fundamental para manter o desenvolvimento nacional da tecnologia, para atender as expectativas de inovação em saúde no mercado nacional e enfrentar a questão da qualidade da assistência ao nascimento no país. Para a validação dos resultados já alcançados, planejamos um estudo multicêntrico nacional com duração de 24 meses. espere se alcançar a escalabilidade do dispositivo que fará o primo teste no final de 2019.